Bom dia, meu povo! Três e meia da manhã, a gente está indo pro aeroporto, ao o marido. De bermuda. Uhul! <risos> já no clima de praia. Bem em Espanha já. Só que tá friozinho, mas é tá um frio super gostoso. E a gente está indo pegar o Aircoat, que é um ônibus para ir pro aeroporto. E eu buquei ele na internet, então eu paguei um pouco mais barato. Vai ter descrição no vídeo e vai ter um artigo no blog também explicando direitinho sobre isso. Então vamos, minha cara inchada, de quem dormiu três horas, esperar o wear coat. Oh, a água aqui no aeroporto é um euro. Não tem nenhuma supervisão Você vai, coloca o seu euro aqui Pega sua água Segue o bairro A gente conseguiu pegar o um carro lá no aeroporto mesmo E agora a gente está em Madrid Viemos para Madrid, vamos almoçar, comer alguma coisa e daqui nós vamos direto para Toledo. Então é isso. Vou mostrar pra vocês direitinho como vai ser o que a gente vai comer aqui. E a viagem tá só começando. Tá super calor. O sol tá lindo. Tá tudo lindo. Tá animado? Demais a conta. Para estacionar, muito difícil estacionar aqui, gente do céu, não tem vaga em lugar nenhum. Agora a gente está procurando um lugarzinho para comer e partir para Toledo. A gente acabou de chegar aqui no Tinto etapa São Pedro, em Madrid. Ó. É, o que que a gente pediu foi 18 euros e... É bem gostoso, é o que eles chamam de... Esse aqui é que é os tapas? Também. Também. Então, vamos ver se é bom. Hum. Comemos! E agora... Contigo. Partiu, o Toledo! chegar aqui em Toledo umas meia hora mais ou menos de Madrid o trânsito tava bom agora são três horas da tarde e as caravanas de turismo saem de Toledo, voltando para Madrid, mais ou menos quatro horas da tarde que é quem faz a viagem bate e volta, Madrid Toledo então eu tô na esperança da cidade estar tá mais vazia e assim eu vou conseguir aproveitar mais os pontos turísticos nós vamos dormir em Toledo e o ponto positivo do verão é que o sol vai embora, se põe bem mais tarde Então, umas 8 horas da noite ainda tem um pouco de sol e nós vamos aproveitar essa oportunidade para filmar, tirar foto e curtir Toledo Viemos no nosso Airbnb para deixar a mala e organizar tudo direitinho vou mostrar para vocês agora a vista do Airbnb E olha, que gracinha Você é um pouquinho de Toledo Agora vamos turistar e a gente não pode perder tempo esse estacionamento aqui é gratuito ele fica ao redor da cidade de Toledo chama aparca... Aparcamiento Sá Font a gente estacionou onde eu expliquei pra vocês aí atravessamos a rua reto e agora estamos numa escadaria rolante uma escada rolante, não sei se pode falar escadaria que vai levar a gente pro topo da cidade de Toledo tem como fazer a pé, mas demora muito e o sol tá muito quente então a gente vai optar a fazer pela escadaria do lado da escadaria tem um monastério ali, ó. Que tá em ruínas. Ponto turístico também. Olha que lindo! A gente subiu já uma parte da escada rolante. Já consegue ter uma visão bem bacana. Vou mostrar mais pra vocês aqui em cima. Aí agora nós vamos subir mais um pouquinho. Ali tem outra escada rolante Toledo foi uma das cidades mais importantes da Península Ibérica do século XII Os povos muçulmanos e católicos consideraram -o como um centro político e religioso mais importante da Espanha, Portugal, até nisso no Inverno com Estrategicamente, ela era muito bem localizada, porque é no alto da colina ela é rodeada pelo rio Tejo, que é o mesmo rio que banha Lisboa, em Portugal e o rio servia como um fosso, então era mais uma tática de defesa deles e além de ser muito alta era muito difícil o acesso, até hoje quando vocês verem que vocês vão ver que tem é, portões enormes e muralhas para defender a cidade e, No século 16, o rei Felipe II mudou é a capital de Toledo para Madrid e aí depois disso Toledo nunca mais foi estrela de novo mas todo o conceito histórico, as estruturas ainda estão aqui e é muito legal Isso aqui é aquele trenzinho que eu filmei pra vocês, ó Chama Toledo Train Vision ó, Os horários, a frequência e o site Pra você buscar caso vocês tenham interesse Chegamos aqui agora na Plaza Zodokover Não sei como que pronuncia Que é um centro de encontro Que tem muitas lojas, muitos restaurantes E sempre tem muita gente por aqui Vou filmar mais ou menos periférico para mostrar para vocês agora. Pessoal, aqui no McDonald's de Toledo tem como você comprar cerveja. Ó, Charles está comprando água, tem como você comprar cerveja. Lá. A grande é R$ 1,30. Aí eles perguntam se você é maior de 18 anos. E você compra cerveja. Até agora a cerveja mais barata é a do McDonald's, ó. Filmar o maior McDonald's da Espanha. Da Espanha não. É, da Espanha, mas é Toledo aqui, né? Cidade de Toledo, na Espanha. Compramos a cerveja aqui do McDonald's na Praça de Sul, Plaza de Socodobé. Ó, essa marca aqui. E eu não sei se aqui porque tá muito quente, muito calor Mas é gostoso, eu gostei, tá refrescante, é 1,30 Essa daqui é a large, é o... a maior, né, a grande A gente veio aqui agora, no Santo Tomé para comer o maçapã, que é um doce típico aqui de Toledo da Espanha é E bonita. eu vou mostrar pra vocês agora um pouco da vitrine E Graças o que a gente tem pra... Doças, delícias minhas, de 2,40 São os maçapãs tradicionais Que é um doce típico aqui de Toledo E a gente comprou e eu vou comer depois E vou falar pra vocês se é gostoso ou não Pessoal, essa daqui é a praça que eu falei pra vocês agora E esse daqui é o Santo Tomé que é o lugar que tem o maçapã mais procurado e super tradicional aqui de Toledo, que é onde eu filmei pra vocês dentro. Essa aqui é a porta, fica em frente à praça que eu falei pra vocês. Que é a mesma praça que tem o McDonald's que eu comprei a cerveja de 1,30 e tal. A gente tá numa ruinha aqui, ainda tá andando por Toledo, nós estamos a caminho de uma igreja e olha a loja que eu encontrei ó oh, é uma loja de armas o ferro de Toledo ele é muito bem avaliado não sei explicar teoricamente por mas sempre foi um ferro cobiçado por todos os reinos e povos aí nessa loja aqui simplesmente tem a arma do a espada do Frodo do Game of Thrones olha aqui gente Todas as espadas. A espada do Johnson, ah, Olha a espada do Snow Ai, gente, se eu tivesse dinheiro, vocês sabem que eu ia ficar pobre rapidinho, né? Deus não dá asa, cobra. Por é isso, não tem dinheiro. Deus sabe das coisas, né? Né, amor? É. Agora vamos subir aqui a câmera. Olha! Meu Deus do céu! Sabe o que é o melhor? Isso aqui tem milhares, milhares, milhares de anos. Ai, a Espanha é demais, gente. Só tem uma coisa a dizer: a Espanha é incrível. É quente. É bom de ficar, igual ao Brasil, o povo é alegre, animado, te recebe super bem, quer conversar com você sobre tudo. E ainda por cima é tudo lindo, é tudo histórico. Estou apaixonada de verdade. Danos hoje nosso pan de cada dia, perdona as nossas ofensas, como também nós perdonamos a los que nos ofenden. Não nos deixes caer na tentação e livra-nos. Gente, eu tô numa mesquita, pela Cruz, de Jesus da Luz. Vou escrever para vocês depois. E olha aqui, essa é a porta da mesquita. Em frente à mesquita tem um único paraleletípito branco, só está pra vocês verem. Esse paraleletípito, segundo a lenda, marca exatamente onde o cavalo do rei João VI, se eu não me engano, empacou e ele achou que isso era um sinal divino e aí ele parou, ordenou que derrubasse uma porta da igreja e colocou ali, escavou ali a sua espada e a sua coroa e fez várias coisas que vai estar explicadinho no blog do Maria Quer Viajar entra lá para conferir lembra que eu falei para vocês que Toledo era tipo um forte bem estratégico feito para defesa? então, as muralhas e os portões ainda estão aqui esse portão aqui é a Puerta Nueva de Sagra. E aqui que eram as muralhas, vou mostrar pra vocês agora Essa daqui é considerada a porta principal de Toledo Olha, eu vou entrar aqui pra vocês Olha o que tem aqui dentro, é uma estátua Isso aqui era muralha, isso aqui tudo era fechado Pra entrar nesse portão aqui era uma guerra. Tinha uma burocracia enorme. Deixa eu mostrar pra vocês mais ali dentro, porque tem um... tipo um monastério. Eu não sei muito bem o que significa, mas eu quero que vocês vejam mesmo assim. Ó, aqui tem uma grade com um espaço. Aí aqui é a entrada já é Toledo, já é a cidade. E aqui... Tá fechado, não dá pra entrar lá dentro Tem essa pedra, com essa escrita Legal, né? Em frente à Puerta Nueva Que eu mostrei pra vocês agora Em frente a essa porta aqui Vocês encontram O Ayuntamiento de Toledo, que é um parque super lindo e é free, você pode entrar à vontade, é super bonito, vou mostrar pra vocês agora. já mas a gente terminou tudo que a gente tinha que fazer alguns não deu tempo mas eu mostrei tudo pra vocês e agora a gente veio no hotel carlos v, que pra poder ver o pôr do sol porque eu li que é um dos pôr do sol mais bonito pra ter uma visão panorâmica de toledo então nós viemos aqui pra aproveitar a... O hotel disponibiliza um bar no terraço e é assim que a gente vai conseguir ter uma pista top da produção Acabei de descer do elevador, estou no terraço e vou ter a visão junto com vocês de como é o terraço desse hotel Você não precisa estar hospedado no hotel para ter acesso ao bar Nossa! Olha isso! Olha! Fala oi amor! As notícias. Not Já é quantas horas? Oito e... Oito, Oito e algumas. O novo horário que o Charles estabeleceu. Olha, olha a mesa. Que lindo. Agora eu vou mostrar a vista para vocês. Ó. A gente vai ficar aqui até o Porto Sol, que eu vou filmar para vocês e ver se eu faço um time-lapse. Olha que coisa mais linda. Nossa, eu tenho choque. Olha a Esse é o pôr do sol que a gente está assistindo. Tentei fazer um time-lapse, mas não deu certo. Eu vou continuar tentando. Se eu conseguir, vocês vão ver. Aí a gente pediu essa cerveja. Que é muito tradicional daqui Sheldon, qual a cerveja que você pediu amor? A Lambra A Lambra, a cerveja fechada Lambra E aí eles dão esses negocinho Essa cerveja foi 3 euros, aquela foi 4 euros Esse aqui é o suporte do timelapse que a gente está tentando fazer E essa é a pista que a gente tem Agora são 15 para as 10 da noite e o sol praticamente foi embora com o mesmo Eles chegaram até as lisinhas aqui